Olá, estava é, fazendo. Em primeiro lugar, bem-vindo aí, bem-vinda, bem-vindo bem a você que está aí vendo esse vídeo do nosso canal aí, muito obrigado. Já pecei aquele like, aquele apoio, se inscrever aí para ajudar aí crescimento do canal. Desde já agradeço. Falando do. estava fazendo uma análise do salário, né? Do <risos> nosso ganha-pão aí e do que a gente gasta, o que a gente ganha, e escrevi mais ou menos algo que ficou mais ou menos assim, dá uma olhada, dá uma olhada e vê onde você se enquadra aí, se você se enquadra em alguma parte aí, você deixa nos comentários aí embaixo, aí pra, uma brincadeira aí, pra, pra gente tá aí brincando aí, tá se divertindo com a situação, né? Então é isso galera, desde já agradeço e muito obrigado, e dá uma olhada no vídeo, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo.